Estou aqui para saudar hoje o lançamento da chapa do Sintep Livre encabeçada por uma candidata presidenta chamada Valéria Silva. Esta é uma chapa de luta para que a gente possa ter um sindicato de trabalhadores e de trabalhadoras da educação com mais participação, mais proximidade da base, vincado diretamente a estas lutas históricas, este é o um momento onde mais do que nunca é a educação, é instrumento de transformação e é a maior política pública que a gente precisa ter no, no Brasil. E para isso a gente tem que ter um sindicato forte que lute pela categoria e que lute pela melhoria do ensino público. Viva a Chapa 2 Sintep Livre! Chapa 2, Sintep Livre.